Oi gente eu sou a Tata e se você tá vendo esse vídeo é porque ele deu certo eu tenho planos de fazer um vídeo sem edição vamos ver se rola hum, para ver se fica mais natural mais orgânico igual eu faço nos meus vídeos do IGTV lá no meu Instagram se você não me segue no Instagram cara me segue eu vou voltar aqui no primeiro comentário tá bom vou fixar um comentário com a do meu Instagram e me segue lá porque lá eu faço os vídeos mais assim, né, mais mais pessoais, mais como se fosse uma conversa com vocês, sem edição. Então acho que assim vocês é, conseguem me ver melhor, conseguem entender mais qual que é a minha. E eu consigo ser mais sincera, mais verdadeira com vocês, sem ter picotes, zooms e tudo mais. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? É bem importante para mim saber disso. Então tá, né, cara? Então tá. O vídeo, o vídeo de hoje, não. A conversa de hoje não é um vídeo, tá? Esquece que é um vídeo. Desconecta aí, finge que tu não tá me vendo pelo celular, ou pelo notebook, ou pelo computador, ou pela TV. Medo, eu tenho medo de pensar que as pessoas me veem numa tela bem gigantona, assim. Ai, meu Deus, tu tá me vendo por uma TV grande, pelo amor de Deus. Deixa aqui nos comentários. Já pensou, cara, é, que tem gente me vendo por uma TV? Eita, que já deu medo oi gente, aquela lei né, que faz, anos, faz vídeo há mil anos no YouTube, mas não se acostuma. É, enfim, a conversa de hoje é uma conversa assim, pra ver se tu entende um pouquinho mais o motivo do, pelo qual tu é tão apaixonada, tu gosta tanto, tu ama tanto essa pessoa, ela te retribuindo ou não. Ou então, para tu entender um pouquinho o motivo também do porquê tu já não ama mais essa pessoa. Tá? É mais ou menos isso. Eu queria falar com vocês sobre uma das explicações sobre o amor. Que essa explicação, ela, ela é citada pela psicologia, pela filosofia, por alguns sociólogos também. Então, assim, tem muitas teorias sobre o amor, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de trazer e falar muito sobre isso aqui no meu canal. Inclusive, preciso saber da opinião de vocês sobre o Love Drama, quem ainda não viu o Love Drama, vê, eu vou botar no card aqui em cima o primeiro episódio, tá? O Love Drama, a ideia inicial do Love Drama era um, um experimento Que eu queria ver as reações das pessoas se conquistando, se apaixonando, sentindo interesse pela primeira vez Ao ver aquela pessoa pela primeira vez, porque todos os participantes eles não se conheciam Então eu juntei quase 30 solteiros para fazer a primeira temporada do Love Drama E aí rolam dinâmicas de conquista, nas quais eu apresento, apresento todos os episódios e aí a galera vai participando e vai se conquistando e, ai, eu não quero nem... Ai, chegou o Correio, vocês acreditam que eu vou ter que dar pausa? Peraí. Peraí, ó, escutou? Peraí. Obrigada, Porque a vida tem dessas, né? Eu tava aqui o dia inteiro esperando chegar esse negócio do correio chegou agora, cara. Ai que merda, vou ter que. Vou dar um corte, tá? Então, esquece aquela ideia que eu falei que o vídeo não ia ter corte O vídeo vai ter um corte, que é esse corte, que não faz sentido vocês ficarem esperando eu ir ali. Eu quero dizer, é, o seu nome legível, por favor, eu assinar e pegar a encomenda, tá? É, voltando, o que, que eu tava falando? Tava falando do Love Drama, que foi uma ideia e tal e tal. Então eu quero muito que vocês vejam. Deu muito trabalho, mas foi também muito gostoso de fazer. Então é uma coisa muito diferente. Sério, tá muito diferente. Eu ouso falar que tá parecendo um programa de TV, cara. Eu montei uma equipe, fiz uma parada toda lá. Tá muito legal, tá no card aqui em cima. Enfim, vamos lá, deixa eu continuar falando. É, o que, que eu tava falando? A teoria. Ah, não, não. Que uma das visões de ver o amor. Eita, eita, que se tu nunca ouviu isso, tu vai ficar... Ah, até, até me arrepiei, como eu gosto de falar de assunto. Se tu nunca ouviu isso, isso pode mexer com a tua cabeça. Então, assim, tá preparado? Tá preparada? Tá, então tá. Se você já é um entusiasta da psicologia, ou então estuda psicologia, ou então é formado nessa área, ou é muito é, é, adepto da, de, de outras áreas como sociologia, filosofia, igual eu falei, provavelmente você já ouviu falar nisso. Mas, assim, se não, meu amor... Acho que isso pode mexer um pouquinho com a tua cabeça. A teoria é a seguinte, que o amor, ele não é o sentimento que tu tem em relação àquela pessoa. O amor é sempre amor próprio. Como assim? O amor, ele é sempre o que aquela pessoa desperta em ti, saca? Não é que tu gosta daquela pessoa, mas é que tu gosta o que ela desperta em ti. Como aquela pessoa faz tu te sentir. Como aquela pessoa reage a, a, a, aos teus defeitos, defeitos ou aos teus defeitos mesmo. Como aquela pessoa faz tu te se sentir. Se ao lado daquela pessoa tu se sente alegre, empolgado, se sente bonito, bonita, valorizado, valorizada ou não, depende das tuas necessidades. Então, cada um de nós a gente tem necessidades e aí a gente vai convivendo com pessoas. E aí, não é que tu se apaixona por aquela pessoa, não é que aquela pessoa tem aquela coisa que desperta em ti. Mas sim, ela, ela faz coisas, age de maneiras te olha de, de uma forma que isso alimenta o teu amor próprio, isso alimenta coisas em ti que tu ou não tem, ou tava precisando que fossem alimentadas, entendeu? Então, assim, nunca diz respeito a outra pessoa, sempre diz respeito a ti, tu e mesmo. Ai, meu Deus, para, Peppa, vou deixar tu, tu refletir um pouquinho, deixa eu tomar um gole de coisa aqui, de água. E aí, fez sentido pra ti? Hum? Que nem eu falei no começo do vídeo. Pra tu refletir um pouco sobre aquela pessoa que tu tanto ama, que tu tá desesperado aí não consegue esquecer ou não consegue conquistar, ou então já tá no relacionamento e tu ama muito e tu vive por aquela pessoa e tal, ou então não, ou uma coisa saudável pode ser, ou então por aquela pessoa que tu já não ama mais e não entende, ou então a outra pessoa que não te ama mais e tu não consegue entender. Isso não é uma explicação muito plausível? Hum. Não é? Não faz sentido? Até anotei umas coisas aqui, que eram algumas frases que eu tinha visto em relação a isso. Uma era que a gente nunca ama ninguém de verdade. A gente ama os sentimentos que a pessoa nos proporciona. É o que eu acabei de falar, entendeu? Às vezes a pessoa faz-se se sentir bem, de um jeito que ninguém mais no mundo faz. Aí tu ama aquela pessoa? Não necessariamente. Tu ama... Como tu se sente ao lado daquela pessoa, saca? E isso que é gostoso de sentir, se sentir bem. Quando alguém faz a gente se sentir mal e a gente gosta, porque existem casos, né? Ai, tá, tá, tá, mas aí como é que vai explicar o caso da mulher que super sofre pelo cara ou então do cara que super, super sofre por aquela mulher, mas não é recíproco o amor ou então é um amor abusivo? Por incrível que pareça, a nossa cabeça é muito louca, e essa pessoa que está sendo abusada, ela tem déficits ali, tem coisas que essa, esse abusador ele preenche nessa pessoa que está sendo abusada, saca? Normalmente, um relacionamento é composto por... Um, o ideal é que sejam duas pessoas equilibradas, né? Mas assim, é difícil, né, gente? Muito é difícil achar duas pessoas equilibradas. Então, normalmente, ele é composto por uma pessoa que cede mais e uma pessoa que abusa mais. Isso pode ir variando. O ideal é que uma pessoa uma hora ceda, a uma hora a outra faça a vontade de uma. Depois muda. O outro cede, faz a vontade da outra. O ideal é que seja assim. Sempre alguém vai ceder um pouquinho mais. Normal. Em determinadas situações, ah, vamos pedir uma pizza. Vamos. Dificilmente os dois vão gostar muito do mesmo sabor de pizza. Um dos dois ele vai ceder. Ah, aquele dia a gente pediu o que tu gostava, hoje vamos pedir o que eu gostei. Tem um exemplo bem bobo da pizza. Mas é assim. Então... Até para essas situações, essa teoria funciona. Então tá, pensa comigo aí. Aplica aí no teu relacionamento, cara. Aplica aí na pessoa que tu gosta. Tenta pensar mais em ti como o que é aquela pessoa sofre em ti. Talvez tu tá tão apaixonado por essa pessoa que nunca nem deu bola pra ti, nunca nem gostou de ti, nunca nem olhou pra ti por algum motivo de, ah, já sei, ela tem Identifica as características que aquela pessoa tem. Às vezes, tu consegue identificar vendo no outro e não consegue ver em ti, aí tu consegue identificar no outro e tentar aplicar na tua vida pra tu tentar melhorar, sabe? Ou pra tu tentar... O melhorar, ele é relativo, né? Pra tu tentar, tipo, subir o nível dessas coisas que estão te faltando na tua vida. Às vezes é. Ó, outra frase que eu anotei aqui. é Nós... Não, não amamos pessoas reais, mas sim o que criamos em nossa mente sobre elas. É tudo mais tudo mais do mesmo, mais, da, mais formas de falar a mesma coisa que eu tava querendo dizer. Mas é tipo isso, entendeu? Isso não fez pra refletir um pouquinho? Hum, não fez? Esse lance das necessidades, o que que tá faltando de ti, o que que tá sobrando de ti? Ah, tá, tá, mas o meu caso é diferente. O meu caso é que eu não amo mais aquela pessoa. Não amo mais, deixei de gostar. Aí, ó. Quem sabe aquela pessoa durante anos já ajudou tu a, a, a equilibrar os teus níveis de coisas que faltavam em ti e que ela tinha, e aí agora já tá tudo ok, tu já não ama mais. Ou ao contrário, aquela pessoa, teu parceiro, tua parceira, ou alguém que, tu, que já gostou de ti, não gosta mais de ti. Por quê? Porque talvez não esteja mais faltando pra ela as coisas que tu proporcionava a ela. Isso é, é um pouco triste, é um pouco mórbido e também é um pouco... Oh, entendi, agora tudo faz sentido esclarecedor, não é? Quanto mais eu leio e entendo um pouquinho sobre essa visão do amor, mais eu fico curiosa para saber. É tão técnico, né? Falar de amor de uma forma técnica é, é, parece triste, né? Mas não é mas não é, queria muito que vocês compartilhassem comigo, o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham disso, qual que é a experiência de vocês, qual que é a vivência de vocês em relação a isso, qual que é a situação atual de vocês, inclusive se vocês quiserem, eu tenho o meu aplicativo maravilhoso Luvin, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também, junto com o meu Instagram, tá bom? E queria muito que vocês baixassem, é grátis cara, é vários estudos meus, várias teorias, várias... É, frases e conselhos diários para você grátis no seu celular todos os dias escritos por mim acho muito que acho que vocês vão gostar muito tá então e aí me fala deixa aqui nos comentários não esquece tá gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado desse ritmo assim mais mais nada, né? Me, com menos edição, espero que seja legal para vocês, assim como é legal para mim, poder conversar com vocês, assim, sem pausa, sem corte, sem ter que, sei lá, sabe assim, tirar alguma coisa que eu fale, sem ter que ficar me podando tanto. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Eu já tinha feito um outro vídeo, assim, que é sem edição, vou botar no card aqui em cima para vocês verem também. Porque são sempre vídeos que eu gosto muito de fazer. Então, se vocês gostarem, eu vou realmente gostar de bater um papo assim com vocês mais vezes. Não esquece de lá ver o Love Drama, que tá muito massa. Foi isso. Um beijo. Tchau!